Uma opção para pedir ao Pai Natal que é a pizza para fazermos com as massinhas da Pledó! Bibidão é Bidu! É Duma não é? Agora vai aparecer ali o pai outra vez a risca. Vamos abrir! Vamos fazer muitas pizzas com as massinhas. Uau! O oh, é que é isto? Vamos ver. O que é isto? É a caixa para metermos a nossa pizza! É Olha, é a caixa que vem a pizza, olha! Olha! Olha! é papai! É a tábua! É a tábua para meter a pizza! Olha! Olha as massinhas todas! bom! Você vai fazer o queijo, não é? É. Olha aqui para os peixes. Eu é. vou. Que giro para a gente ralar o nosso queijo, não é? Mais fácil assim. Olha aqui temos temos cebola, tomates. Olha tomates. o garfo. Não, olha aqui. Olha o garfo. Que giro. Olha o rolo! Olha o rolo para a gente... É? Olha, o olha o para... as pratinhas para a gente comer. Olha, olha, aqui. olha para cortar a pizza, igual ao nosso, não é? Olha olha, olha aqui! Olha, olha! E é tantas coisas para a gente fazer mais moldinhos. Já tem? Já não há mais? Não. Vamos usar aqui. Vamos fazer uma pizza. Não, eu não amo. coisas... Ai, só me dá para fazer esparguete! Olha para Olha pasticina. Olha, olha que verde! É verde. É isso? Olha! Olha, que caramba! Olha a parte! A com o isso, quer tá Esparguete. Mais para Eu vou pitar bem. É O quê? Não, mas a é pizza, quando está pronta, tem que vir aqui para dentro. Primeiro fazes aqui na tábua. Na tábua. Com, rolo, com a de o rolo, para esticar as massa da pizza. por que é isso Que? com o rolo. No não para de mamar. aqui não, que Agora um bocadinho de queijinho Queixadas A Fargueta com a almonga já está bom. É, é, é na mãe. É, é, é, é, é, é, é. Agora vamos fazer uma pizza. Da Kika. A pizza da Kika. Não consigo. Vamos fazer uma pizza? Não. Olha, vais fazer que a mãe vai precisar de tomatinhos. Faz moldes de tomate, se faz favor. Aqui com o vermelho. Os tomates são vermelhos. Não são. Faz aqui modos de tomate, uns 3 ou 4, Sérgio. Um vermelho, dois ou quatro. E corta com a faquinha à volta, como deve ser. segura. Também vai esticar a pizza. É é caca, é as sobras, não é? Na volta do tomate. Mãe, ajuda-te a favor. Queres ajudas para também esticar a nossa piscina? O hum, então hum. hum, hum. hum, hum. Thank you Deixa aqui, então estamos a fazer juntas. A mãe está -te a te ajudar. Hum, muito tomates! De, é o que eu gosto muito de tomates, não é? Vamos oh, é, não precisa precisar um Vamos Não precisa precisar daquela. É aqui, né? da, da, da, da, da. Sim, eu vou olhos. Se for para fazer olhos. Posso, por favor, uma cenourinha? Não, não quero! Também vou fazer uma cenourinha marrita. Eu quero o prato. O que é Mas... que és o prato? Eu Espera que a pizza para não estragarmos a nossa pizza. Ah. Está bem? É aqui que eu vou fazer uma teia! Uma teia? Nós estamos a fazer uma pizza e vais fazer uma teia. Ah. Deixa eu fazer uma teia é que... que... é, com o Olha a moçanarinha tão girando. É de tica. É de tica. É, manteiga que eu não tenho, tenho certeza. Mag vai fazer mais uma. Tá bom. E agora vamos fazer uma comida de alface. Não é fácil. É? ser folhas de manjericão tava a ver que a mãe estava vendo uma coisa mal. o gato não é. É que é ah, Vamos ter uns cornichons Deve ter eu com as Como é que é que Agora a mãe vai fazer um câmerão. Mãe, é tá o, é. o peixinho? Não, é que está um o vermelho? O peixinho. O é um peixinho. o peixinho? Estou o O peixinho um camarãozinho aqui assim no meio, agora preciso, o que é que eu vou fazer mais? Vou fazer um cogumelo, onde é que está o molde do cogumelo? Está ali, eu ali. que está a fazer uma banana. Estou a fazer uma banana. que está a fazer uma banana aqui. Vem aqui para a caixa e a mãe vai cogumelos. O meu é que é... Não ser... mãe eu tô, eu tô a o mamãe está a estragar almoço. Está a estragar o almoço? Sim. Então, olha um pouquinho. Estou a a minha pizza. É meu! É tua? É. E não me dás um bocadinho? Uau! Eu não não das um bocadinho de almoço à mãe? Vai meu amor. Mas espera, meu amor. não, não põe essas coisas aqui à toa assim. E mete aqui assim, que a gente ainda não acabou é de fazer a pizza, está bem? meu! Amor. Olha, olha o amarelo aqui, junta o amarelo que é para não estragar. Não. Ainda não acabamos. O Aqui é para a pizza já é essa. A nossa pizza é de massa integral, não é? É castanha, é integral. Não é castanha. Então. É, é de Kika. É de Kika. É. Hum, acho que vou comer uma fatia dessa pizza, queres? Não. Vou aqui em cima do prato. É meu. É teu. É. Ai, mas eu vou provar que ela tem muito bom aspecto, não tem? Não. Não tem bom aspecto. Não é? é Põe aqui, não é, mas já está, já chegou cá a casa Agora a mãe vai cortar, também. Não Porquê? A mãe tem fome Eu também quero fome a provar Não queres provar? Não? Sim então, Vamos provar Pisa da Kika <susurra> Que bela fatia, olha Estão prestes? A mãe estava a brincar quando disse que era para comer. Já, Já está? ter aqui. A gente tem comer o resto logo, não hum, é? A que fazer é o trabalho a comer. Mas há trabalho a comer? Comer. É profissional. É Vai para levar para o trabalho. É. Ai, o que eu fiz? Tira bem. Sim. Tira aqui. Ei, que porcaria é essa? Eu vou comer almoço no trabalho. Vai levar o almoço para o trabalho? Olha dar o pai que o pai leva o almoço para o trabalho. Yeah yeah yeah! yeah. Não é? Sim, sim. É do pai. É do pai. É. É do pai. Oh, não. Oh, não. A minha comida. E a tua comida. Oh, e a minha comida. Ih, a tua comida caiu. Ai, um desastre. Ficaste sem almoço. Ai, mãe que é tão triste. Vou chorar. Uh. Não precisas chorar. A mãe vai salvar o teu almoço. Olha. Os cabelos. Uhum. Está aqui, filha, o teu almoço. Gostosa da mãe, não é? Uhum. Vamos fazer mais? Uhum. Vamos, mas vamos dar um tchau, aos amigos. Vamos. Tchau, amigos! Obrigado por ter assistido! Não se esqueça do nosso like, like, como é que é o like, como é que é o like? E subscrever o nosso canal. Também... Tchau! Tchau.